Fala aí Guerreiros e Guerreiras soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo né, trazendo mais um aí Conexão, Eu acabei de chegar parceiro, Eu nem troquei de roupa, tô com a roupa do, do ponteirão. acabei de chegar do trampo, já vamos aqui, rumo Bolodoro, vem que vem, vem neném, saiu o Conexão, do mês de junho, de junho né, Mês de junho, vamos lá, vamos ver que vem, vem que tem, vem tem. Olá pessoal, a escola está parada, mas eu, GMM, como que você ens... assim, escola tá parada? É isso, best. o na sua matéria favorita, o Crossfire. Vem comigo que chegou conexão Z8 de junho. Já vou começar fazendo uma pergunta. Pergunta. O inverno. Muito. Inverno. Aqui tá calor pra Dedel, parceiro, eu Você tô suando. eu Tive que ligar o ventilador aqui, ó, pra mim fazer esse vídeo, mano. O frio. Então é melhor pegar a sua jaqueta, porque as coisas vão esfriar ainda mais uh, nas montanhas. Tô tirar a camisa. Gê. O Ruína Gélida conseguiu te parar ao longo da jornada. Mas Mini você... Ruína Gélida. Já vi que tem uma... Né, a gente deu um aí no canal. Então novo modo zumbi, se ele derreter no... seu coração vai receber seu próprio mini ruína gélida. Novo modo miser. você pode atirar e sair pulando com a nova MX214 Gatling Gun Garras da Fissura, azul, vermelha ou dourada, dependendo é. do nível do despertar. Novo chefe é igual a novas possibilidades, o mostre chefe. suas habilidades contra o Ruína o Gélida que tá... ou se... <risos> É Pokémon agora, hein? <risos> tá parecendo os Pokémon, né? amor os pinguins. Rei Congelado. Ainda não acabou. Evento era congelado. junho, Onde você terá a chance de ganhar 110 mil EP. O quê? 110 mil EP. É isso mesmo. E a novíssima K47 Gelo da Fissura Permanente. Mas e aí? Interessante, 110 mil EP, olha, mas aí, pelo que você vai ter a chance de ganhar, então quer dizer que não é todo mundo que vai ganhar, né, pelo que eu tô entendendo, vai ser aquele evento lá que você tem que fazer, você ser escolhido 100, 100 não, né, 50, 10, 30, sei lá, mais ou menos isso. E ainda continua muito frio para você? Então que tal dar as boas-vindas para as novas VIPs que estão quentinhas saindo do forno? Sou pássaro de fogo, não, não. peraí, Paola e a Barra de Pássaro de Fogo que já estão a caminho. Já que estamos falando de boas-vindas, que tal aquecermos o coração com as novidades do dia dos namorados? Temos caixas, armas e novos eventos para este dia. Então vamos! As caixas estão com desconto de 30% e as... 30% 30% de... As caixas eram 1.300? 30% de 1.300? É... Vai dar uns 800 DP aí, cada... Uma caixa, né? diamante 25% de dispensa. olha. E você ainda pode girar a roda da fortuna para ganhar a M4 a S. Um... ciborg nice. E agora? Roda da Fortuna, foi isso mesmo, produção? Roda da Fortuna. E você ainda pode girar a Roda da Fortuna para ganhar a M4A1S Ciborgue. Mais uma M4A1 Ciborgue. Que evento? Ah, meu amigo! Tá nice. Vou deixar para vocês, comenta aqui. E agora? Já comenta aí. Acessido. Então, tente não se queimar com a espada Dinastia Chama Real. Visite o CF Shop para resgatar a sua usando o EP. É, você pode usar o evento de EP para pegar essa espada de fogo. Quero ver agora o frio não passar. Estamos finalizando o quando... conexão. Ó, pode até estar, tá, tá, pelo que eu estou entendendo, vai vir muito evento para ganhar bastante coisa aí no jogo, né? Esse mês é o, vai ser o mês dos eventos, pelo que eu estou entendendo, né? São Z8 com uma explosão. As novas caixas de granadas e smokes estão aqui. E as caixas novas não vai ter? Só isso? Não vai ter? Você vai ter as. Tá. Tá. Caixa dos namorados, todas essas já vieram. E só... acabou. Aí vai ter as VIP, tá, vai ter a Ciborgue de evento, né, vai ser, Vou fazer, ganhar as fichas lá, fazer evento, modo zumbi, né, o pássaro de fuego, tem, é só isso, mas não vai ter MN nova não? Ih, rapaz? <coughs> É, então é isso rapaziada, esse mês ó, aproveitem, mês de evento, modo zumbi chegando, rapaziada, modo zumbi sempre que vem é bom, muito bom, mas também dá muito medo, tô ficando com medo, por quê? Porque modo zumbi sempre dá BO, velho. quando vem mapa de modo zumbi sempre dá cagada no jogo de ficar quase um dia inteiro off, esperamos que dê tudo bem, mais um a aciborgue aí de evento... Rapaz, esse jogo tá ficando complicado. Aí que comprou a Cyborg, se lascou. Enfim. Deixa aqui nos seus comentários o que, que você achou. E aí, tá bom? Tá ruim? Por enquanto, assim, tá bom pra quem, né? Reclama que, que, que, que é, é, é, é pay to win, pay to win né? Que só colocar dinheiro pra ganhar. Vai tá vindo bastante aumento. Esse mês tem bastante evento. então espero que agrade todo mundo aí, em grande maioria, né? É isso, rapaziada. Entendeu o que falar? Modo zumbi. Eu não vi nenhuma caixa nova por enquanto, não sei se vão falar em outra conexão, outra coisa, mas... é, é, é. Vou, vou dar um, um, um voto de confiança aí pra esses eventos aí, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, se, se você assistiu até aqui, coloca aí no chat, boneco, boneco, boneco, boneco, até o fim. E comenta, o que, que você achou dessa TT, é bom, é ruim, urubu, mais um cyborg, e aí, o que, que você achou? Muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, um grande abraço, e lembre-se, porque ser game e continuar no crossfire com essa grande cyborg, de graça, é tá uma guerra. Fui, tamo junto, chupa bife, fui.